Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Ai, por que eu tô tão desfocada? Também <risos> é de Emerson Paranaguá e hoje a gente vai ter mais um episódio do Emerson na Minha Casa. Então, hoje eu estou indo visitar a minha amiga. Tá meio desfocado isso, eu não sei o que tá acontecendo. <risos> estou com Michelle hoje. a mãe de chamar minha mochila que tava meio. <risos> Isso, vai ficar tudo um vídeo. Na <risos> casa da minha amiga Bruna, a gente vai conhecer um pouquinho das makes dela, então vamos, vamos lá. Abriu. Não abriu. Ai, não abriu. Espera aí. Abriu. Meu Deus, não tô sabendo mexer! Ai, tem um espelho, gente! Espelho! Tassinho do espelho! Tu, tu, tu, tu, tu. Ah. Olá! -da -da! Como você é a próxima selecionada? <risos> É que bom. Ai, ah, então nada. Diga. Oi! Oi! Então hoje a gente vai conhecer, meu Deus, a gente vai conhecer <risos> o banheiro de Bruna. O banheiro não, as maquiagens de Bruna. E na maioria das vezes, como vocês podem perceber, Bruna, e todas as meninas, geralmente elas têm feito maquiagem no banheiro. Então, Bruna, eu quero saber como é que é a sua rotina de maquiagem. Aonde você guarda-se realmente aqui no banheiro? E.. Algumas outras curiosidades que a gente vai conversando no vídeo então, Certo? Tá. Então, na verdade, eu não sou a melhor pessoa pra usar maquiagem, né Eu uhum. uso muito básica mesmo uhum. Tipo, uso um, um creme agora que eu comprei Porque eu tenho uma pele muito, muito oleosa Tipo, oleosa nível mil, assim uhum. Então, é sempre mesmo os produtos para pele oleosa um, Deixam a minha pele oleosa certo. Mas agora eu comprei um produto Já posso mostrar? Pode, vamos mostrar. Comprei isso aqui. Dando meninas. Nossa, meninas. Deixa eu virar aqui pra mim que eu não tô vendo. Ah, tá. O que, que seria isso? É uma, um creme pra pele, pra preparar a pele. Na verdade, ele tem o. o... Matifying é, Care. É, pra ser mate, né? Uhum. Pra deixar, tirar o brilho da pele, assim. Mas, tipo, hoje eu estou usando ele e dá pra ver que a minha pele acho que está. Não tá. Não, não tá. tá. Uh -uh. Então, ok. E daí pode usar como preparador de antes de passar a base uh, e tal. Como primer. Como primer, isso. Veja, isso. tão boa em maquiagem que eu não sei nem os nomes. Por e aí. se eu uso é, protetor, que eu também não sou a melhor pessoa... É, Pedro Bial, me desculpe. <risos> mas eu não sou a melhor pessoa para usar protetor solar. Mas eu comprei um ano passado. Que é esse aqui. Da Vin. Da Vin. E é, uhum. e é pra pele oleosa e realmente é muito bom. Realmente deixa seca, se, é, seca a pele. Certo. E por isso que eu não uso mais. um Tá aqui, é né? Emerbook, que Sim, fez, eu ganhei. Se né? você me segue no Instagram, eu falei sobre o um protetor e eu acabei de te... ganhar um novo. yeah Tá semi novo. Tá, mas tá, tá, tá ótimo. ótimo. Então eu uso esse aqui que é muito, muito bom. Certo. E também uso... Deixa o... eu ver esse aqui. Aê, focou. Quero dar uma pesquisada. Se vocês conhecem, me digam aí embaixo. Certo. Tá. Então, daí quando eu vou fazer maquiagem, eu uso assim uma base, uhum. daí, o pó. Uhum. É, nem sempre eu boto uma sombra, porque eu só sei fazer assim. Certo. Uma coisa linda, maravilhosa. Às vezes tento fazer um olho de gatinho, mas daí fica aquele gatinho meio cagado, porque eu tenho um olho mais <risos> é, baixo. Gordinho que o outro. É, daí tipo a maquiagem não aparece tanto, tanto. Então assim, são coisas básicas, mas vamos ver Ah, eu gosto muito de batom, amo batom Amo batom vermelho Amo, amo, amo ah. Geralmente se tu me ver, eu vou estar de batom vermelho okay. E com o Hamilton, que eu também não sei passar a passo assim uhum. Ai, tá tão bonito postando. a sobrancelha Obrigada é, Fiz sobrancelha uma única vez na vida Nossa amiga Ludmilla fez uhum. aqui Isso foi há três anos Caraca Eu sou branquinha, mas se chegar bem perto Vai ver que tem umas imperfeições aqui tem uns pelinhos. Filma. Ali. Então eu quero ver como é que são esses makes. Onde você guarda? Tá, você guarda aí. Nossa, tem muita maquiagem. Tem muita maquiagem, eu não uso 10% delas. Tá. Porque eu sou a louca. Uhum. Eu sou a louca do rímel. Então, tudo, sempre que eu vejo promoção, alguma coisa, eu vou comprar no rímel. Uhum. Isso aqui. É pra tirar a maquiagem dos uhum. olhos, né? Que é bem bom da Nivea. Uhum. Ui. Certo. Eu uso com lencinho. Caraca, tem muita coisa! Ai, comprei isso, tô super orgulhosa, gente! O Emery beauty... e a Luz sempre falam pra mim, pra espalhar a coisa tem que ser uma esponjinha. Uma esponjinha, uma beauty blenderzinha. Ah, isso, depois que eu trintei, trinta e três, três. Eu passei a usar um negocinho pra olhar aqui, né, e tal. E daí também o Emer me ensinou que eu tenho que fazer, assim, um negócio de triângulo e tal. E agora eu tô usando com essa esponjinha aqui. Então bom. você tá passando o corretivo? Eu passo esse aqui, ó. Ah, você usa o corretivo rosado? É, porque acho que você mesmo que me falou que é, que é melhor usar o rosado. Sim, pra dar uma clareadinha é. no, no subtomzinho. E eu super vejo que muda a minha... A Suas vermelhas. É. Legal. Tá. Ai, tem muita coisa, caralho Mas eu não uso <risos> Daí a base, eu uso essa daqui Que então, eu adoro Vocês perceberam que aqui A maioria da galera Por que, que não tá focando? Ai. A maioria da galera usa L'Oreal Porque L'Oreal realmente é muito bom Tudo comprado na Rosman Com 50% de desconto. desconto Em outubro é, Ai. Exato essa daqui eu também já usei, que é também é da L'Oreal, que também tenho... é boa. Que é da mesma da Cris, bem, bem boa. É, bem é babadeira. Bem babadeira. Certo. é uma pasta de dente não vamos usar, né? De cupcake. Olha de que, que legal. De cupcake. É, pó. O pó também é da, dessa... Eu, eu gosto muito dessa marca, não marca não, dessa, dessa linha. Dessa linha em Super adoro. É, então... Ah, Som. sombras super básicas, mas eu uso Como podem ver aqui Essa daqui que tem um brilhozinho Porque só pra dizer que eu usei alguma coisa E uso mais, um pouco mais essa, essa. E uso marromzinho Já me, me arrisquei a botar essa Mas às vezes parece que eu dei um soco mesmo na minha própria cara <risos> Então eu não me arrisco muito Certo o que mais? Tem muita coisa Gente, Meu... tem muita coisa <risos> Meu blush que eu amo Que eu só uso blush triplo Ai, Pra que dar uma não. misturada Ai, ah, lá é um iluminadorzinho, né? Ai, essa é que marca é essa? É da Revolution É dessa, peraí, é dessa mesma marca aqui, ó ah, Acho que é da Revlon É uma coisa da Revlon Revolution. barata hum, Bacana Acho que é. é Ah, eu uso esse primer aqui também dois comprei na prova com ácido hialurônico ele é super bom também pra quem tem pele oleosa. Uhum, e ácido hialurônico ácido hialurônico serve pra hidratação, tá gente? Então mesmo que ela tenha pele oleosa lembrando, tem que hidratar, porque senão o rosto produz mais sebo se você secar a pele da pessoa. Isso aqui eu comprei achando que era blush, mas depois minha amiga me falou que é um iluminador ah, é um gente, iluminador nem sei onde é que tem que usar iluminador mas eu uso como blush quando uhum. eu quero. Uhum Bem lindo, na verdade. Eu, pode ver que tá novo. Tá quebradinho. É, porque eu deixei Coitado. vou oh, tentar um spray é novo. Ah, essas bases da, da Kiko, Kiko que eu comprei, não curti muito. Não. Eu, foundation não gostei muito, porque deixou minha pele mais oleosa. Uhum. É que essas bases são uma base de água. É. para mim elas craquelam. Deixa eu ver o BB Cream. É com o um protetor solar 30. Ai, ah, é que tudo. Eu não conheço esses. Olha que lindo assim eu não conheço os produtos assim. Eu tenho só uma base daqui. Assim, Com... Ai, tem uma luz! Meu Deus! Que tudo! Oi. Então não tinha conhecido. Vocês conhecem? Me contem aí. Tá. Então você é a louca das máscaras? Isso. Temos aqui para todos os gostos, todos os é... todos os preços, não mentira. Os preços são todos muito baratos mesmo. <risos> Às vezes eu uso esse aqui para baixo do olho. Eu usava esse aqui, mas agora eu prefiro este aqui, que é uma paixão. Então, eu adorei. então corretivos. Quanto você tem? 500. Não, mentira, é 500 máscaras. Eu comecei a usar na minha vida. Tem mais três aqui. aqui. É, mas elas são repetidas. Poxa. Eu comecei a usar essa daqui, que eu comprei uma vez nos Estados Unidos isso é, uma vez há 10 anos porque foi quando eu fui fazer intercâmbio. É, e eu. Amei, é super simples, encontro lá nos mercados, é baratinho Não, não consigo abrir. Tá. tá. Aí depois é... eu comprei essa daqui da Kiko. Aí essa da Kiko. Máscara ativo efeito volume. E tem no Brasil essa? E tem. O que que eu tenho no Brasil? É verdade. É, tá. é, então essa daqui era uma edição especial da Kiko. Uhum, eu comprei uhum. na real, não porque a edição especial, porque nada, porque Pela tava embalagem. na promoção mesmo. Não, porque tava na promoção. É, e eu vi a chata de galocha fazer a propaganda, uhum. e eu adoro ela. E uhum. aí eu comprei, e deixa eu dizer porque comprei na real, porque eu gosto muito desse tipo de pincelzinho aqui. Ai, Ai, é amo! Isso. E daí separa bem meus cílios e tal. Uhum. Quando eu quero fazer, assim, uns um cílios mais babadeiros, com mais coisas Eu uso esse aqui da Maybelline, que eu amo também Ai, ganhei. Ele tem duas... dois lados, uhum. né? Aham, uhum. eu ganhei um desse, se vocês me seguem no Stories Ai, peraí, peraí, segurei, segurei Ganhei esse, se vocês me seguem no Stories Vocês viram... não, não focou, tudo bem Mas é um... esse Last Sensational Ganhei da G. É mara Sério e eu não sei qual que é a diferença desse aqui Acho que deve ser uma prova d'água e eu não Esse daqui da... não Ardeco. sei falar... Ardeco. Riquíssimo Riquíssimo, comprei super na promoção Ah tá, você aqui quer na... ruim. Não, não, ele não é ruim, olha só Porque eu gosto também Amo Quando tá... que é bem Gordão. gordinho assim Porque daí tipo... Pega só que ele caga todo... eu cago todo o meu olho, né? Uhum. Não sei passar, óbvio e quando eu quero fazer o gatinho ou qualquer coisa aqui, eu uso esse eyeliner da Kiko também. E você acha que ele transfere? ele que? Quê? Transfere no olhinho aqui em cima quando você passa? Não. não Ele é bom, bom ele é bom. dura bastante e não fica Marcos. cagado. Sério. É, tá. E acho que é isso, porque os lápis eu não uso. Ah, esse aqui é o pincelzinho. O único pincel que eu tenho, gente. Gente, é esse aqui. Vou ter que comprar pra todo mundo um kit de pincéis, tá? Que eu uso aqui, ó. Mara. Hum. Bem rápido. É... Um, lápis um lápis da Natura. Não uso, porque não sei usar. Porque Sim. ele é esfumar com um esfumaçador. Azor. Então. Tá. E pra tirar a maquiagem? Daí eu, eu uso Terei esse aqui. trocar desse lado. a gente então tem eu outra vou... visão. Eu uso esse aqui pra tirar dos olhos, que é especial da Nivea Ele okay. é com um óleo assim, é bem bom, porque hidrata hum. e sai tudo Certo Se eu tô com uma maquiagem mega ultra power, tipo, feita por profissionais É do Japão? Esse? É do Japão. É da Ai, Hello Kids, né? Mas ele é com álcool hum. Então, tipo, dá uma, queimadinha. dá uma queimadinha na pele Mas aí eu uso pra tirar a primeira camada grossa de... <risos> Fazer o uma reti... limpeza mais forte. É, exato. E os outros, eu sou super apaixonada pelos lencinhos da Primer. Primark. Primark. É tipo, 1,50, 2 desses coisas. E esse aqui é pra, pra eles sensíveis. É. olho. Ali... Olhosos, ali... ali... olhos, olhos. Eu comprei esse de.. Hum, uma junto. Ai, que todo. Ai, que saudades da Primark. É. Ah... E aí, pra você não me mostrar todos os seus batons Me mostre três cores que você gosta mais Ui, fácil Deixa eu só pegar Tadê. o first one uhum. Second Que lindo esse tá da então, aqui. Eu uso também Com boca vermelha eu uso lápis certo. E quando eu faço uma boca Também mais roxinha ou rosa Eu também tenho dois lá Aqui daqui com uma mar e duas marcas polacas Lápis de boca, mas tem vários da máquina aqui, Que não tô mostrando senhora aqui. Pronto. Então o meu batom favorito da vida que eu nunca deixo faltar é o Ruby Woo Ai, da Maqui. Um uhum. de paixão, tipo porque gruda na boca e não sai nunca mais, Sim. né? É... Outro que eu sou apaixonada são esses aqui da Kiko também. Olha se estiver no Brasil ou onde estiverem. Compre... Aqui tá dizendo que é ilimitado, mas eu acho que tem ainda, uhum. porque você passa ele, olha que bonito que é, eu você passa, funciona. é, você passa ele e uhum. ele seca rapidão e fica mesmo na boca, assim, sabe? Uhum. É mas de mate, né? É aquela sensação de mate. Certo. Aquela sensação de mate, não, ele é mate, no caso. E um bem glot, que eu ganhei da minha friend, Joana. <risos> Que é uma marca polaca, né? Uhum. E é um laranja, ah, é. assim. É bem vivão. Lindo. E eu uso também agora muito um... Posso mostrar? Um lip tint. Um líquido, um líquido. Ah. É... Tudu. Pra natura, eu acho. Não, o Boticário. Esse dali é Intense. Hum. Que é mara também, porque é bem bom pra passar na boca. Rápido. Eles vão chegar. Hello. <risos> é... Ele também é mate. E seca bem rápido na boca. E é bem bom pra passar... Não secar. consegui focar. Ai, a câmera tá me gongando. Ok. Certo. Então, depois de todo esse processo, entre... É, qual seria o produto que você tem aqui, que você não vive sem? Os rímels. Os rímels. Qual é o seu favorito? É o daqui, com as luzinhas. Esse aqui. É o mini. Certo. E desses produtos, se acabar um aqui, você... Que você não sentiria falta? Qual seria? Nós não sabe nem formular a pergunta, Nossa. né? Poxa. Eu acho que mesmo. Tipo de base, porque eu não sou. É uma pele boa, né, gente? <risos> pele de bebê, né, é gente? Não, boa. só que não. Mas eu não sou lá mega fã de, tipo, de ficar passando base toda hora porque caga na roupa e. É certo Depois chego em casa mais é cansada Também é fácil de tirar as cores então Não precisa ficar limpando a pele, meu Deus Eu já curto E a última pergunta é Se você pudesse investir em um produto agora Tanto de skincare quanto de maquiagem O que seria? Hello <risos> Agora, um carro? Eu investiria com certeza Em algum creme pra pele lhosa Pra pele lhosa. É, Tipo Uh, esse aqui é bom, mas uhum. talvez tenha um que seja melhor. Então se alguém me falasse, tipo, olha, pode gastar todo o dinheiro no mundo, esse aqui é bom pra caraca, uhum. eu iria comprar. Passei metade do Coisas filmando só a sua cabeça. Aqui. <risos> Aí eu uso também o, esse sabonete da Vene. Uhum. Que é bom, porque também não deixa daí a pele oleosa pra lavar o rosto. Certo. Que veio junto Tio com Fuso. o... Gente, Eu junto. junto com o, com prote... o protetor, protetor solar. Exatamente. Legal, bacana. Então é isso. Finalizamos aqui. Ai, Olha gente, que bateiro. lindo! Então é isso, gente. A gente viu um pouquinho da rotina de maquiagem ou das makes que a Bruna tem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não deixe de se inscrever aqui no canal. Dar um like e sugerir o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Muito obrigada, Bruna, pelo, pelo... Eita, gente, tô gravando tudo assim, mas... <risos> Pelo vídeo e nos vemos no próximo. É. Então, sigam, sigam hum. aí o Emer, sigam muito, porque ele merece. Eu adoro os vídeos dele isso. e tenho certeza que vocês também gostam. Ah. Ele sempre dá dicas babadeiras. Uhum. E sigam ele no Instagram também, porque ele é uma das melhores pessoas da vida no Instagram. Sério. Ouviram? Gente, por pode, favor. Pode sigam. seguir. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Vou tirar uma fotinha aqui.